Vejamos que conteúdo linguístico interessante encontramos o quarto episódio de Os Anéis de Poder. Michael Vannan, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages,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 Hoje daremos continuidade ao que temos feito nas semanas passadas e mergulharemos nos trechos de A Grande Onda, quarto episódio da série do Prime Video Os Anéis de Poder, em que ouvimos ouvimos algumas menções às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam os TT Languages 6 e 7, dedicados aos três primeiros episódios, além da live em que o César, Sérgio e Inês analisaram o quarto episódio em detalhes. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Vamos ao Episódio! Neste Episódio, falaremos primeiro de trechos de diálogo e, no final, debateremos um pouco alguns materiais escritos bem interessantes. Antes disso, uma nota importante. Neste Episódio, ouvimos algumas expressões na língua dos Orques, que veio a ser mais tarde a língua sombria de Mordor. Coisas como Nampak Uglursha, Ismundor e Kishtibatoth. Tolkien deixou pouquíssimo material sobre esta língua, esses trechos estão, por isso, sendo criados especialmente para a série pelos tradutores indicados pelo Tolkien State, liderados pelo Carl Rostetter. Não há, enquanto eles não publicarem seu trabalho, como sequer especularmos sobre o significado dessas passagens. Sobre a primeira expressão, no entanto, temos uma entrevista com Jed Brophy, ator que fez o orc Wrath e teve papéis em todos os filmes de Peter Jackson no passado, como o anão Nori, na trilogia do Hobbit. Nela, ele disse que Nampak Uglursha seria algo como Descanse em Paz. No minuto 16 e 40, Adar e Arondir trocam algumas palavras em Quenya. Adar aqui se revela um elfo, mas corrompido, deformado. Vemos isso não só pela sua aparência, mas por ele usar vestimentas com motivos élficos que já vimos, por exemplo, em gil de e Elrond. Adar tem a voz também distorcida e sussurrada que dificultou muito o meu trabalho e de outros estudiosos das línguas sul para achar o que de fato ele estava dizendo e como combinar isso com a tradução dada na legenda. A da pergunta, Masse nona na anelie martar? Masse é o locativo da partícula interrogativa ma, ou seja, da ideia de onde. Nona é um adjetivo, nascido. Na anelie, na é a cópula, o verbo de ligação, ser e estar. O sufixo "-ne", coloca o verbo no passado. é, como já vimos outras vezes, é a desinência pessoal da segunda pessoa do singular, tu ou você. na anelie significa assim, tu foste, você foi. "-martar", é simplesmente guerreiro, soldado. Existe também uma das faixas da trilha sonora da série que se chama Noloa Martar, Bravo Guerreiro. Será que já ouvimos em algum episódio? mas se na anelie martar então se traduz por, onde você nasceu, soldado? Arondir responde laconicamente, Valariandesse. Valariande é a forma em Quênia de Beleriand. Toda a porção noroeste da Terra-média, onde se passou boa parte das histórias da Primeira Era, e que foi destruída durante a Guerra da Ira, só deixando uma pequena faixa de terra a oeste das Eredluin, nas Montanhas Azuis, a que chamamos Lindon. A essa palavra juntamos a desinência do caso locativo que já vimos agora há pouco. Em resposta à pergunta Masse onde? Arondir diz Valaryandesse, em Beleriand. Adar pergunta então Man ou pa Man normalmente significa o que ou quem. Os tradutores da série aparentemente têm usado essa palavra em lugar da partícula interrogativa genérica Ma. Mais uma vez aqui para marcar uma pergunta de sim ou não. O é a preposição que denota a ideia de origem, proveniência. De, em português, ou from, em inglês. Pa é uma outra preposição. Significa junto a, sobre, e dá a ideia de proximidade. Et é a foz de um rio, onde ele encontra o mar. Palavra formada pelas raízes et, para fora, e sir, fluir, que também vemos no nome do grande rio de Beleriand, a que eles provavelmente se referem. O Sirion. Por fim, Arondir, achando todo esse interrogatório bem bizarro, simplesmente pergunta: Manelli? É? Man é quem? E Ele é a forma enfática do pronome de segunda pessoa do singular, tu ou você. O verbo de ligação, como é bem comum em élfico, fica implícito. Manelli é quem é você? Mais à frente no episódio, por volta do minuto 33 e 54, no diálogo entre Durin e Elrond, o príncipe anão sugere um nome élfico para o maravilhoso mineral que haviam descoberto. Ele, um pouco inseguro, propõe Mithraud, que Elrond prontamente corrige para Mithril. Vejamos a diferença. Mith, comum a ambos, significa cinzento, cinza. Vemos essa mesma raiz em Mithrandir, o preirido cinzento, nome dado pelos elfos a Gandalf na Terra-média. Mithlond, os portos cinzentos, e Mitheithel, o rio Fonte Gris em Eriador, próximo a Valfenda. Durin sugere Raud, um jogo de palavras em Sindarin, bem interessante. Por um lado, significa simplesmente metal. Mas também, em boa parte das palavras onde aparece, tem o significado de elevado, nobre, excelente. Em Sindarin, ao compor palavras, o Al é comumente reduzido para o. Raud vira Rod, E aparecem nomes conhecidos como Finrod e Anrod, dois dos irmãos de Galadriel. Elrond prefere, no entanto, ril, raiz élfica com sentido de brilho, cintilância. Vista também no nome da donzela Idril, de Gondolin, Bandi Earendil, avó do Elrond, em Anduril, brilho radiante do oeste, chama do oeste, nome da espada Narsil reforjada para Aragorn, e sim, também em Silmaril. Elrond, a escolher Mithril, quis enfatizar que não só o material era prateado, mas cintilava e brilhava maravilhosamente. O último trecho em élfico que ouvimos aqui é quando, pouco depois da marca de uma hora do episódio, Elendil se dirige a Galadriel, o que partia a contragosto de Número, e diz Na quildesse, que a legenda traduz como vá em paz. A primeira palavra, provavelmente com um N fraquinho no começo, é Na. É você estar no tempo auristo ou presente. No início da frase, assim, dá a ideia de imperativo. Seja, esteja. Também visto em expressões como na Maria, Esteja bem, fique bem. Daí, na Maria como forma de se despedir de alguém. Ou no verso do Atarema, o Pai Nosso em Quênia, debatido no vídeo do Guardião Católico acima e mencionado aqui na semana passada. Na Aire Esselia, Literalmente, seja santificado o teu nome. Quildesse é a forma locativa de quede, quietude, calma. Talvez não seja a melhor palavra para expressar paz, que seria este, sive ou raine. Mas certamente está no mesmo campo semântico. Uma tradução mais literal do que Elendil disse seria, então, esteja em paz. Para terminar este episódio do TT Languages, trazemos algo que mencionamos na semana passada. Tivemos mais tempo para analisar a infinidade de material escrito que aparece em Númenor e conseguimos, sempre em colaboração com a grande comunidade de linguistas tokenistas, decifrar a escrita criada para esse povo na série. Vejamos primeiro, no entanto, duas inscrições em Tengwar, as letras élficas. Elas estão naquela praça que já apareceu no episódio passado e surgirá aqui novamente. Nessa praça, vê-se um mural antigo parcialmente bloqueado por um quadro de avisos mais pragmático mundano. O simbolismo disso ficará evidente quando nós entendermos o que está de fato escrito ali. Acima do mural, na marquise, vemos os dizeres em língua inglesa escritos em Tengwar: Blessed are the Edain. Friends of the Eldar, children of the world. Abençoados sejam os Edain, amigos dos Eldar, filhos do mundo. Edain, plural de Adan, são os altos homens que lutaram ao lado dos Eldar, os elfos, contra Morgoth. E por isso receberam como dádiva a ilha de Númenor. Abaixo, no mural, lemos à esquerda. Thou shalt heed this, the ban of the Valar, above all others. Should the Edain stray farther west than E à direita Death The fate part that men must bear is their gift For to believe otherwise is to feel ungrateful Em português Deverás acatar isto, a interdição dos Valar, sobre todas as outras Caso os Edain venham a se desviar mais a oeste de E A morte a parte do destino que os homens devem carregar é para eles uma dádiva, pois crer de outra forma é sentir-se ingrato. Atentem que esse é talvez o tema central da segunda era, parte tão importante do legendário e do conflito interno dos Númenóreanos que vai gerar ainda muitos problemas por vir. São eles a morte como dádiva aos homens, pela qual os Elfos os invejam mais que os homens invejam os Elfos por sua imortalidade, e a interdição dos Valar, que expressamente não permitiam que mortais avançassem a oeste em direção a Valinor. Nesta cena, em seguida, em frente ao quadro de avisos, Elendil lê uma proclamação da Rainha Regente e vemos um pergaminho com letras Númenorianas. Ali está escrito em inglês novamente, Queen Regent Miriel will personally escort the Elf Galadriel back to Middle-earth, at the head of an expeditionary force, to aid our mortal brethren in their fight against the threat, now believed, to be spreading across the Southland, e abaixo os fragmentos em duas linhas, lay bare her intent e matters of the great, em português a Rainha Regente Miriel escoltará pessoalmente a Elfa Galadriel de volta à Terra-média no comando de uma força expedicionária para ajudar nossos irmãos mortais em sua luta contra a ameaça que agora acredita-se estar se espalhando pelas terras do sul. Abaixo tornou claro seu intento e assuntos de grande importância. Por fim, Atrás da cabeça de Elendin, vemos um pedaço de um calendário esculpido no mural em letras Númenóreanas, seguindo o chamado Registro do Rei, que veio a gerar na Terceira Era o calendário de Arnor e Gondor. Na parte externa, vemos nomes de meses em Quenya. Kermie, Urime, Avanie, e, parcialmente bloqueado, Narquelie. Estes são os meses de julho, agosto, setembro e outubro, aproximadamente. Avanie por exemplo, remete à Valia e Vanna e indica a estação da colheita. Abaixo dos três primeiros temos uma palavra em língua inglesa, autumn, outono. No futuro próximo, após o final da temporada, pretendemos falar mais sobre essa escrita criada para a série. Eu particularmente achei belíssima e perfeitamente adequada a essa civilização que deu as costas para sua parceria com os Elfos para afirmar sua independência.